Salve família, beleza? Bem-vindos a é mais um vídeo, vídeo, vídeo, vídeo. Esse vídeo aqui é um react de um gamer aleatório. É outra, uma continuação do vídeo anterior que a galera gostou, que foi o Sustos em Live. Então assim, esses caras aqui, eles fazem basicamente isso. Sustos em Live, é, é, erro de gameplay, essas paradas. E a gente gostou de assistir, tá ligado? Então eu espero que você esteja gostando também desse tipo de conteúdo. Comenta aí qual tipo de react que você quer que eu traga. Compartilha com dois amiguinhos seus. Tamo junto e bora lá pra assistir o um nosso gameplayzinha, né mano? Vamos assistir junto aqui, tamo junto, espero que vocês goste. Pô, pensou no futuro ali. Pensou na noite dele. Porra, será que eu vou dormir no sofá de novo, mano? Sem uma mamadinha? Não, não vou deixar isso. Caralho, chegou a receber. Ô mãe, você tá aqui! Hum... O <risos> que, que ele vai falar? Eu tô eu tô Meu Deus, velho, imagina a vergonha falar isso na Nossa! Não falei, nada não falei nada não Nossa, caraca velho, Que mancada Que mancada O que é isso O que é isso, O que é isso, Everton O que é isso, Everton Everton, me diga O que é isso Eu não entendo muito LoL, velho Eu não entendo muito o que quer é dizer o LoL, tá ligado Tipo o um jogo, tá? assim, sim. Clipa, clipa. Ai, não tem ninguém pra clipar. Nossa, é uma dificuldade imensa, cara. Tem é muito... Nossa, é muito mal Meu Deus. Olha a cara do maluco. Ai, caraca. Que mancada, que caraca. Que da hora. Doidona. Olha que Que doidona, mano. Hang tá nem chapada, não tá existindo mais Hang lose, cara. <risos> Bom, nega? Meu Deus. Não, não, para. De Dá de novo. <risos> de novo. Tá, mãe, tá. Sua mãe mais bonita <risos> que <a gente risos> Ai, que... caraca. Olha só, olha só. Aí poderosa. É verdade, é verdade. True. É true, Aí é uma mãe de Nossa, Agora vai ah, é que... lá, agora vai. Agora fodeu, pai <risos> E agora? E agora? Vocês o x uhum. não, você não tava... <risos> Olha só o X-Sneak, mano. Putz, grilo, Caraca, indo, tá indo, tá indo, na moral, indo, indo. velho. O Ezel tá lascado. Ih, tá chegando até o irmão dele lá também. Ah, viado, viado, viado. vai ter que sugar, mano. Vai ter que dar uma sugada aqui, sem zoeira. Fui picado, ô, ô, ô, Vai ter que dar uma sugada aqui, viado. Cadê dá uma sugada, Dá uma agachadinha, dá uma sugada aí. <risos> <risos> Vai! Agora suga essa Explosion! Mano, o que, que esse Noia fez, velho? lá! Um gamezinho no Natal O que será que vai acontecer? Coçando o bigode Oi. É Oh oh hum. Mano, eu vou dar a do fio Terra pra vocês, rapaziada Pra vocês que tem mulher aí, ó Pra vocês que é casado hum, hum, Que dorme hum. com a mulher de vocês hum, hum, hum, hum, hum. Elas já tentaram enfiar o dedo no cu de vocês, mano? Não Não Porque Não. A minha... Você tá dormindo de boa, ela vai querer tentar enfiar o dedo no cu, velho. Olha, que Pô, isso. Na moral, mano, que <risos> isso, maluco. <Eu> o <risos> que tá falando? De boa, quer enfiar o dedo no meu cu, velho. <risos> ah, que que foi isso, cara? Seja bem-vindo, Que que foi isso, mano? Que nojo. todo. Ah... 29 <risos> Que cara foda, mano. Ai, <risos> oh, meu Deus. Ó, ó, o react lá, aí, família. Alfred. Verdade, eu, eu A coisa que eu mais recebo também é nudes. Ai, vai, vai. Vai brincar com a mulher. Vai brincar, vai brincar. você vai ver, rapaz. Nossa, pior que não é. Tem cara em cima. O ah. que que foi isso, velho? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Tá chovendo pessoa no jogo, bicho. Olha o cara rolando aqui ainda. os caras de rolar, viado. O cara vai parar só lá no final. Quebrou o colete de um? Tem ter outro? Olha lá, o um novo COD. Atrás de mim? Do outro lado, porra. Calma aí, mãe! Ei. Caralho, já falei que já vou comer já? Ei. Porra, meu irmão! Caralho! Ó, oh, sem palhaçada. Se tu pegar o fone... Se tu quebrar isso, ó... Oh, vem, não. Para. Eu acho que vai... A filha da mãe me deu uma tapão no pescoço. aí. <risos> <risos> é o Enzo. <Enio. risos> oh, <o Enio. risos> oh, Esse. Por que eu tô mandado? Filha da puta! Não desliga essa porra ainda NÃO você Não desliga não pra você Não desliga e DEITAR não pra você Mano, nossa, isso já aconteceu comigo jogando com os moleques. A mãe dos moleques <risos> vinha embaçar. desgraça? <risos> Mano, é difícil, eu já tinha não comemorado. Alô, é pai? Vamos, filha da puta! Uh, tá Para de desgraça! Velho. Para de desgraça! Caraca, velho, tô sem busca, não Vai tomar tá sem no busca. cu! Ah, mano, não, velho. É. <risos> Nossa, velho, eu comemorei duas vezes, mano. <risos> Nossa, <risos> desgraçado, mano. Nossa, caraca, velho. Tá suando, mano. É desculpa. Mano, o que é isso aí, velho? Desculpa. desculpa. desculpa. Ah, até meu pai ficou pistola aqui. Mano, olha só a cara desse maluco. Ele deve ter a minha idade. Então, mano, na moral, vai, filho. Vai chegar na casa do pai que você vai ver, velho. Vai, vai lá, vai chegar que você vai ver. <risos> Nossa, <risos> ele conseguiu, velho. Quem que minha mãe tá ligando? Fale. Ó, oh, tata. Eu? Onde eu tô? Na boca. Da onde será que eu estaria? Eu tô perguntando. Eu tô, tô no parecendo. meu quarto, fazendo uma live de 24 horas. Entendi. Eu quero seu quarto arrumado. Mas... <risos> você querer não é, não ah, é um poder. falar pra ela, você querer não. Por que é que você vai tirar o computador? Vai. Mãe. Ai. Sem comentário, tem já. Vai. Desrespeita. Eu? O é, é. que, que eu tô fazendo? Peguei a prova, sua, pegando a glória na escola. Quantas provas foi mal? Ai. Ai. Em quantas? Ah, olha. tá nervoso. Mas em quantas provas foi mal? Oi, João. Umas quatro. Eu não quero nem saber. Vai ficar sem celular, eu vou jogar. Tá bom, tchau. Ixi, Ah, moi. Acabou. Vou ficar Acabou feliz. a live. A live de 24 horas vai acabar em uma hora. Nenhuma, porque eu tenho uma técnica que eu não de jeito nenhum. A bomba não cai em mim. É só correr. Loucura, velho. Live é 24 horas direto. aqui que explode mais perto vai em direção a ela. Essa era, mano. Ó. Oh. A, a tática do cara. É, funcionou mesmo. <risos> funcionou a sua tática. É Bora na BGS, logicamente. Caralho, mano. Mano, na moral, na BGS eu vou meter o louco. Eu vou meter o louco, velho. Não vai ter um segurança, mano Não vai ter um segurança que me segure, velho Pra pegar o Jukes, velho Não vai ter Mano, mano, mano Vou supor O Jukes é esse travesseiro, velho O Jukes é esse travesseiro, velho Eu tô aqui na minha Mano, aparece o Jukes na minha frente, eu faço isso ah! o tamanho do ah, cara ah, O cara da tamanho do cara O Jukes, velho O Jukes é foda, velho Quase <risos> tado tá seu irmão. <risos> <Você> tá <logando? risos> <jogo de> acertar <risos> o que que é. Dá um oi pra live que você tá aparecendo. Ih, <risos> desculpa <aí>. hum. isso. Hum, é do maluco. Acabou. Acabou-se tudo. <risos> Bom, mano, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui das livesinha marota e as mães invadindo os jogo, tá ligado? Comenta aí, mano, sua mãe já brigou com você no meio da partidinha que tu tava jogando? Fala a verdade, hein, mano, fala a verdade, não vem dar uma sacana, não, não vai querer me enganar, não, que eu sei o que tá acontecendo aí, velho. Então, mano, tamo junto, eu espero que você tenha gostado de verdade, é nóis, até o próximo vídeo aí e tchau pra vocês, filhão. Eu fui.